Pessoal, tudo bem? Ai, deixa eu tomar cuidado para não raspar aqui. Que delícia estar aqui com vocês. Olha, hoje eu começo um projeto Uh, que eu fui inspirada pelo Sananda né, e o grupo dos Mestres Ascensos, porque eu estou passando por uma experiência que eu falei, caramba, eu preciso primeiro concluir essa experiência, que não está concluída, mas uh, eles me pediram, que falaram que a gente está estudando tanto, mergulhando a fundo, mas não consegue nem dizer quem nós somos e colocar em prática. Então eu começo hoje esse projeto Sananda, vai estar tá tudo lá no site, vocês vão poder acessar todos os arquivos, das aulas, de quem nós somos, o que é a Terra, como que a gente pode seguir e ouvir esse chamado interno de reativação neural para a nossa unidade, que a gente está sendo chamado de volta para casa, e coisas muito simples, sem tantas teorias, e em embasamento só não só através das inspirações, das canalizações, dos vislumbres que eu ando tendo junto com um grupo de pessoas, mas também embasamentos em três livros que foram canalizados aqui na Terra, que eu vou passar e vou deixar em PDF lá também, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, quem nós somos? Nós somos fractais, tá? E eu não tô falando só porque eu li em algum lugar, eu tô vivendo isso, eu sempre me senti pela metade, eu sempre senti que faltava mais que eu não era só isso, então eu sempre me senti um fractal, eu sentia saudades de coisas que eu não sabia entender o que que era, então se você está passando por isso, entenda que você está sendo chamado de volta para a sua unidade central, para o seu núcleo, que a gente chama de mônada, o que que é mônada? Mônada é a presença divina, eu sou, é a expressão da fonte criadora, Tá? ela sai da fonte criadora, ela é a primeira expressão no universo físico e vem com uma vibração altíssima e ela sai por esse universo físico para encontrar experiências, para poder evoluir mais e mais e tudo que é vivido vai sendo armazenado, seja negativo ou positivo, ah, tem, tem, é como se fosse agregando valor né, num núcleo neural dessa mônada, bom ela sozinha não dá pra ela Reencarnar, entrar nesses ciclos, então ela começa o processo de fragmentação. Então, num primeiro momento, ela se. do que eu entendo, do que eu estou compreendendo como humana, tá? Quem tiver mais informações, quem tiver num estágio mais avançado que eu, por favor, compartilhe comigo aqui a informação que eu vou adorar trazer qualquer tipo de correção, porque eu estou reaprendendo a lembrar de quem eu sou. Então, ela se fragmenta em 12 no primeiro momento, tá? Cria um grupo de 12 pedaços, 12 fractais, que a gente pode chamar de eu superior, a gente pode chamar de superalma, enfim, tem muitos nomes. E não para por aí, porque a vibração ainda está altíssima ah, nesse plano. Ela se fragmenta em mais 12, tá? Em mais 12 fractais. Então, desses 12, esse segundo grupo de 12, que a gente chama de alma, Hoje, a alma que aí sim esses 12 fractais eles adentram os processos encarnatórios vivendo num corpo biológico. Dessas somatórias de 12, 12, eu sinto também que acontece uma expressão monádica de 144. Nessas subdivisões, tá? Mas eu não consigo exatidar racionalmente o que, que é isso, mas eu sinto 144 uh, mônadas expressadas em fractais de uma outra forma, tá? Mas depois eu vou vivenciando e eu explico melhor para vocês. Mas vamos voltar à questão alma. Você fala, nossa, então quer dizer que eu, e mais 11 pessoas aqui estamos encarnados numa condição biológica para poder viver experiências. Então eu tenho outras almas que são do meu grupo monádico? Sim, tá? E não necessariamente só 12. como eu te falei, é até aqui onde o meu racional e o que eu estou vivendo pode trazer para vocês. Ah, mas depois, depois é depois. Que eu sei que tem muita gente aí que já ascensionou. <risos> então... A gente vai acumulando encarnações, vai vivendo, vivendo e chega num determinado momento que nós somos convidados a retornar para o nosso núcleo central, mônada. Estou usando esses termos que acho que casa mais aqui com o que eu estou sentindo. Bom, então você sente lá no fundo do seu ser isso. Ah, então você começa a ser ressintonizado, e como que isso acontece? Você começa a questionar o um mundo, seja numa encarnação ou outra, depende do ritmo de cada, de cada fractal que se encontra aqui, tá? Mas o curioso é que assim, você naturalmente começa a estudar a espiritualidade, você naturalmente começa a entender a energia, você naturalmente começa a preservar a sua energia, você naturalmente procura mais o divino, você naturalmente se entende como o divino. É um processo. Né? E aí quando você ouve o chamado, você também entra no início do processo de limpeza, porque ao longo de encarnações, muitas informações de traumas, de contratos, de força negativa, enfim, um monte de trelele que a gente né, não curte muito, que é denso, a gente passa por um processo de limpeza, ressignificando, trazendo sutil, a origem desse sutil, para poder voltar a casa. E aí a pessoa que realmente ressignifica, se entende, começa a aumentar esse percentual no seu dia a dia, ela realmente chega na que eles chamam de ascensão, né? ascensão é você estar tá lá, só, não só com esse seu eu superior, mas com a sua mônada. Você começa a se ressintonizar, primeiro por esse grupo de 12, que é o que eu estou sentindo, e depois, efetivamente com a sua mônada e vai sendo feito como se fosse uma orquestra sinfônica é linda eles vão tomando cuidado para não ruir a tua cabeça porque é tudo tão novo que você fala nossa eu nem sabia quem eu era estava vivendo em dificuldade e eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou a criadora e você se une você vai sentindo se unir a esses fractais eu ando me sentindo muito conectada com essas outras pessoas Uh, que estão em outros países, ou algumas bem aqui do meu lado, eu sinto que sou elas, é, tem fractais que ouviram o chamado, mas estão mais olhando só, tão somente a, a densidade, outros estão deixando ir, então assim, é muito gostoso de ver, sabe, então eu, eu me sinto sendo unida a esse grupo primeiro do, do eu superior, né, então eu escuto diretamente, eu tenho tido é, experiências muito <risos> extraordinárias e para uma pessoa bem racional, psicodélica, mas eu tenho, eu tenho a consciência de ser verdadeiro, porque é muita informação inteligente que a gente vai ter acesso no futuro, aqui na Terra, e você se sente mais animado, mais jovem, mas você tem visões ah, diferentes que um ser humano com uma visão um pouco mais estreita entraria em desespero. Então assim, é te confiada a visão do todo das necessidades de expansão, que cada ciclo planetário, seja aqui na Terra ou em outros lugares, é... É, acabam sendo acometidos né e aí você entende que você não é só daqui que você não só rodou um ciclo de experiências aqui nesse planeta mas em outros também com a sua mônada então a gente rodou o universo é, e a gente tem rodado o universo e vai continuar porque isso não para então o que eu queria explicar para vocês é que todo mundo tá sendo chamado todo mundo mas cada um vai no seu tempo e você não tá sozinho porque com você tem o seu grupo de 12 ou mais, como eu falei, eu ainda tenho essa... Estou reaprendendo, mas você não está sozinho. Então se você sente o chamado, só começa começa com a sua leitura diária, começa com as reflexões, para não se perder mais. O Sananda, junto com o meu eu superior, eles falam assim, eu falo eles porque são tantas vozes maravilhosas de alta vibração que ressoam aqui nas minhas células, e eu sou eles, né? Vem muito forte assim, olha, vocês precisam colocar em prática para não se confundir mais com o que não é real, porque a única verdade de tudo isso é que vocês são os criadores de uma belíssima experiência. Então saiba que toda a experiência que vocês estão vivendo aqui está sendo independente dela, está sendo armazenada no núcleo central, né, neural da Mônada e a Mônada envia para a fonte criadora. Então tudo que vocês estão vivendo, tudo que nós estamos vivendo está sendo visto observado computado e administrado pela fonte criadora então chega o um momento que a gente vai vai vai o próprio fractal vai vai vai vai vai vai vai vai e aí eles entendem que a subida começa Mas nunca é individual né? sempre tem um grupo que acaba indo não totalmente juntos mas alguns vão outros ainda se iniciam, mas o importante é que todo mundo sempre está começando de uma certa forma. Então, quem somos nós? Nós não somos só almas, nós somos mônadas da fonte criadora, que estamos aqui experienciando histórias para poder expandir quem nós somos, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre multidimensionalidade e até onde eu consigo acessar, porque até onde eu consegui acessar tinha 34 dimensões, meu senhor amado, mas depois a gente vai chegando lá e a ciência também vai trazer muitas, com, muitas comprovações, eu não tenho dúvidas. Beijo!